Olá pessoal, tudo bem? É, gostaria de agradecer primeiramente né, a presença de vocês aqui no meu canal e eu vou dar uma dica bem rapidinho aqui, bem interessante para vocês. É, eu vou dar uma dica de como fazer um hack. O hack é como burlar, ou seja, vamos otimizar uma ferramenta que não é da maneira padrão, da maneira usual. Então vamos hackear, né? E vamos hackear o que? Vamos hackear a ferramenta... Creator Studio do Facebook. A ferramenta Creator Studio do Facebook é uma ferramenta que serve de auxílio, né? Para que você possa fazer postagens nas suas páginas que existem no Facebook ou no Instagram. E o que é o hack que a gente vai fazer? Vamos utilizar a ferramenta Creator Studio para poder criar uma legenda para o nosso vídeo. Qual é a importância de criar essa legenda? é possibilitar acessibilidade a pessoas que têm algum tipo de deficiência auditiva e por algum motivo não podem escutar bem ou na totalidade o conteúdo de nosso vídeo, ou para aquelas pessoas né, que estão em algum ambiente onde não podem escutar o áudio, mas querem entender o que está se passando no vídeo. Então, possuir uma legenda é muito importante. Existem várias maneiras de fazer isso, algumas pagas, algumas gratuitas, algumas com limite de tempo. Então hoje a gente vai aprender esse hackzinho para criar uma agenda. Primeiramente, o que, é que a gente vai precisar fazer? A gente tem que ter uma conta do Facebook. Nessa conta do Facebook a gente precisa ter uma página criada por nós ou uma página que é administrada por nós. Tendo isso feito, a gente vai entrar no seguinte endereço. É o business. Vamos lá. Business. Facebook, pontocom, barra Creator, estudio barra home. Acessando essa página será só que façamos um login na página do Facebook. Então vamos clicar no botão fazer login. Eu vou dar uma pausazinha aqui, que eu vou entrar com os dados da minha conta. No caso de vocês, vocês vão entrar com o usuário e a senha da conta do Facebook de vocês. Ok, pessoal. Eu estou aqui dentro de uma conta, né? uma conta minha do Facebook. É uma conta de um blog que eu tinha, que eu fazia algumas publicações. Sendo que ele é apenas um perfil do Facebook, certo? Ele não é uma página do Facebook. Eu tenho esse perfil, mas esse perfil não possui nenhuma página. Então nesse momento eu vou criar uma página de teste para a gente prosseguir com o nosso hack. Vou dar um nome para a página, chamado hack subtitle, categoria diversos, vou botar educação. Escola página de testes para criar legendas. Create page. Ele pede algumas informações aqui, eu acho que não são obrigatórias, são opcionais. Capa do perfil. Não me interessa fazer isso no, no momento. Pede para associar um telefone eu vou associar o meu, a página foi criada, ele vai seguir com um monte de informações sobre a página, não me interessa, personalizar isso, tá ok? Página criada, eu vou voltar aqui para o nosso endereço inicial, que foi Business, Tá aqui, businessfacebookcom facebook.com, creatorstudio, barra, home. E é aqui que a mágica da coisa acontece, certo? Basta a gente vir em carregar vídeo. Vídeo único. Eu vou pegar um vídeo aqui, deixa eu ver. Vou pegar um vídeo aqui do professor Vladimir. escolhi o vídeo, vou dar um nome. Nome teste descrição teste eu não vou preencher os outros dados e o que interessa a gente é essa parte aqui onde tem legendas originais e traduzidas indo em, legenda, em legendas originais e traduzidas a gente marca para gerar legendas automaticamente deixa aqui como ativado o vídeo está sendo carregado, ó, se você observar aqui na parte de baixo, concluiu agora 100%. E nesse momento ele está gerando as legendas, certo? Então a gente vai aguardar a geração dessas legendas, que é o que vai interessar a gente desse processo aqui. Não temos interesse, pelo menos eu não tenho interesse nesse vídeo, de publicar, de dar andamento à publicação do texto no Facebook. Eu quero gerar essa legenda automaticamente, está concluindo, né, 99%. Esse arquivo, para quem não conhece, é um arquivo do tipo SRT. Ele é o arquivo de legenda que acompanha um vídeo. Se vocês já baixaram algum vídeo do YouTube, que ele veio... Do YouTube, não, da internet, que ele veio o um arquivo de vídeo e um arquivozinho de texto, muito provavelmente isso é um arquivo de legenda. Essa legenda vem, é um formato de texto, sendo que ele tem a extensão .srt. Nesse arquivo, ele tem várias informações que dizem onde cada fala deve aparecer no texto, em, em qual momento ela deve aparecer. Por que é importante para a gente gerar esse arquivo, para poder agendar? Porque a gente pode usar ele em qualquer canto. Você pode fazer o um upload desse arquivo no seu canal do YouTube, por exemplo, e jogar esse arquivo SRT, ele vai agendar o vídeo... É, enfim, tem uma infinidade de usos. Pode colocar ele dentro de um, de, de um player de vídeo, no celular ou na televisão, quem vai nesse arquivo. Então ele fica acessível em vários tipos de dispositivos. Então, pessoal, voltando aqui. Ó. A legenda foi gerada. Ele informa que tivemos uma classificação de precisão alta. Ou seja, é, ele conseguiu entender com clareza o áudio do vídeo e transformou em texto não houve muitos erros mas mesmo assim a gente precisa dar uma ajustada porque algumas coisas ele entendo corretamente e outras não para isso basta a gente ir analisar está processando agora as informações a gente precisa aguardar um pouquinho aí note que do lado esquerdo ele apresenta o vídeo que a gente acabou de fazer o upload e do lado direito ele vai carregar a legenda que ele gerou certo? e vai mostrar o que acontece no vídeo e o texto. Por exemplo, ele mostra aqui que a partir do minuto zero até quatro segundos, o texto é, foi, foi tirado do que foi falado no vídeo, é esse. Pode estar correto, pode não estar. Para isso vai ser necessário que você vá acompanhando é, é, o vídeo e o texto, Fazendo ajustes quando necessário. Supondo que a gente já fez todas as correções aqui, que todo o textinho está correto. Basta a gente clicar em aprovar. Beleza. Porque ele me disse que a legenda foi analisada, né? gerada automaticamente em português. E o que interessa a gente nesse processo aqui é o baixar. Então a gente clica nos três pontinhos e vai baixar. Ele vai fazer o download, tá vendo? da legendazinha com o nome Caption.br se a gente abrir esse arquivo aqui então a gente vai ver ó, que a primeira legenda no minuto zero até 4 segundos e, 80, e 803 milésimos o texto é esse e assim sucessivamente em posse disso o que, é que a gente faz? é muito simples a gente vai salvar essa legenda na mesma pasta onde está o vídeo que a gente fez o upload. Eu vou ter que dar o mesmo nome do vídeo à legenda. Pronto. A partir desse momento, eu vindo aqui na pasta onde o vídeo está salvo e abrindo o vídeo, ele não vai estar mais agendado. Vamos testar? Né? Pensando nesse momento de uma situação de exceção, de, de emergência e como que a gente é, pode rapidamente, né, preparar um ambiente com o um mínimo de sofrimento possível né então essa é a intenção todas as perguntas as, as perguntas que eu fiz e automaticamente foi sentido... essa legenda é bem precisa ela não vai ser 100% até aqui deu para ver que não houve houve erros né não teve nada grotesco mas isso pode ser corrigido no arquivo e a partir desse momento vocês acabaram de hackear o Face né a ferramenta do Face que é usado para fazer publicações nas páginas do Facebook para gerar uma legenda existem outros passos agora para usar essa legenda né? como é que a gente pode usar essa legenda aí é outra história essa legenda pode ser usada com ferramentas específicas para é, ser colocado no texto ou ser disponibilizado como eu fiz o vídeo junto com o arquivo da legenda que os, os tocadores os players já vão entender que a legenda está ali e ela já vai ser exibida Espero que isso ajude vocês. eu Espero que isso seja de bom grado. E eu fico à disposição para qualquer dúvida. É só colocar ali no comentário. No que eu puder ajudar, eu vou responder. Forte abraço. Tchau.